Fala galera, aqui quem fala é o Ronarte. É, eu tava no meu Instagram esses dias e eu vi uma, quer dizer, um story de uma garota muito cara de pau. Mas Ronarte, por que cara de pau? Assiste só assiste que você vai entender. Oi amor, olha atenção, já tá aberto as inscrições pra quem quer cuidar da minha vida pra 2021. E o concurso vai ser quem paga mais as minhas contas. E quem pagar mais vai passar pra próxima etapa. Então, aproveita. É, cara. Você não escutou errado. Ela realmente abriu vagas pra que as outras pessoas cuidem da vida dela. E olha que são pessoas que ela nem conhece. Mas, Ronard, ela pode estar tá só de brincadeira. Mano, mesmo assim, ainda é muita cara de pau falar uma coisa dessas. Tipo, sabe quem? vai ser idiota o suficiente para pagar a conta de uma outra pessoa só sei que eu não eu nem morto além disso só porque ela fica de biquíni o dia todo pousando para a câmera que a vida dela é mais interessante que a nossa bom ela é bonita disso eu não posso discordar mas mesmo assim é muita cara de pau dessa garota sem falar que cara Toda santa hora ela fica mortendo os lábios Olha isso, olha isso Mano, ela tem mais de um milhão de seguidores no Instagram Mais de um milhão é seguidor demais Mano, eu aposto que é tudo homem, tudo macho descarado Só que o que mais cerca pessoas como ela é uma praga Muito comum hoje em dia é uma coisa que todo youtuber e pessoas que postam no Instagram ou em qualquer rede social é uma praga chamada hater. Isso aí, hater. Mas, Ronald, é muito difícil achar hater. Cara, você que acha. Pois, pelo que eu sei, todo mundo tem um hater na vida. Todo mundo tem um hater na vida. Até você aí. É, você aí que... Tá atrás dessa tela aí me assistindo Aí pode crer né cê, Pode crer que você tem um hater também cara Mano O assunto virou hater de repente Porque eu mesmo tô Sendo um baita de um hater Falando isso da garota Pra mim os haters são uns um baita idiota Mas eu tô parecendo um Voltando ao assunto No dia seguinte eu tava no Instagram de, de novo pra variar E ela tinha postado mais um story E nele ela tava chorando. Aí eu me arrependi de ter dito aquilo tudo dela. Ah, só se que você vai entender. Né? Mas... Ai... Eu, sabe, eu, eu tô de saco cheio. Se você não gosta de mim, beleza. Se você não quer minhas coisas, tudo bem. Agora, onde eu caí na besteira de postar uma foto com meu pai e com a minha mãe? E aí já tem umas pessoas que eu não sei o que que tem na cabeça de ficar mandando mensagem pra eles, sabe, eu, eu não entendo, eu, eu tô cansada, cansada dessa perseguição de verdade, não, não tá legal, porque se você não gosta de mim, tudo bem, agora se ficar mandando mensagem pra um, um senhor de cabelo branco, uma senhora enchendo a cabeça dele, sabe, eu não, não vou mais ficar aguentando essas coisas, Não, eu não preciso disso. Olha que merda, eu jurei mim que eu nunca ia chorar aqui na internet, que eu não gosto de coisas feia. Mas, quando mexe com a família, né? Sei lá. Pois é, né cara? Mandaram mensagem incomodando o pai e a mãe da garota sem falar de que a garota fica triste a ponto de falar que vai morrer. Pois é, quando você é famoso você acha hater em todo lugar, até no banheiro você acha um... É galera, o vídeo vai ficando por aqui, então, então não se esquece de deixar o like, que é esse botão com o polegar pra cima, caso você não saiba, se inscreve pra você receber mais vídeos ruins como esse que você tá vendo, e compartilhe também se puder. Obrigado por ter assistido e, e falou! Valeu, é uma... amor.